Olha, tropa, eu descobri que o Verdevaldo é um cara maléfico, sinistro, mano. Vai sem vaselina pro Nelipe Feto. Uhum. Ai, Felipe Neto, por essa você não esperava, não é mesmo? Olha, Deus tem essas coisas de misterioso. Ele usa nosso inimigo contra ele mesmo. É assim que funciona. O mal ele não prevalece. Quando qualquer coisa justifica seus meios, como o próprio Felipe Neto disse uma vez, vale a pena jogar sujo contra a direita? Para eles, isso daqui é aclamado. O Danone só está usando a mesma ferramenta da direita contra ela mesma. Está usando fake news contra o Bolsonaro. Quando foi? Me mostrem uma única fake news do nosso canal. São acusações sérias que nunca foram provadas, mas fica por isso mesmo. Um super-ministro da STF. Então, né, meus queridos, o Vernevaldo aí é sinistro. E a gente vai primeiro à treta dos dois. Percebam o seguinte, depois dessa treta, pararam de falar que eram terroristas e passaram a chamar de vândalos. E aí que entra todo o problema. Quando você não consegue mais taxar uma pessoa de super vilã, agora ela é um vândalo, não se justifica o que fizeram com essas pessoas, certo? E aí, o Glenn Greenwald simplesmente é respondido em inglês pelo Felipe Neto. Vejam aqui, está em inglês, vou ter que traduzir para vocês aqui simultaneamente lendo. Mas é beleza, tá? O Felipe Neto teve que responder em inglês, porque isso tomou o mundo inteiro. O mundo inteiro agora olha para o Brasil e fala, mano, sabe aquele jornalista que ganhou o Pulitzer? Ela tá tretando com o maior influenciador de esquerda, sobre liberdade de expressão. Quando calaram todo mundo, quando não sobrou ninguém, aparece lá o Verdevaldo. Então, Glenn, tu virou um mito a direita, tá? E queremos uma estátua colossal em seu nome. E sem mais delongas, vamos à treta, tá? Aqui diz, para todos os estrangeiros que estejam interessados na política brasileira e no sistema judicial, o que o Glenn disse é mentira. E assim, você vê a idade da pessoa, né? Qual que é o argumento? Nenhum. É mentira! Eu não sei o que ele disse, mas é mentira! <risos> oh, meu Deus do céu, quem foi do juvenil? Ai, ai, esse é o maior influenciador do né? As... É, como alguém que foi perseguido e acusado de crimes horríveis sem prova durante o regime do Bolsonaro, eu posso garantir que o que o Verdevaldo está falando é mentira. Então, assim, ele apela para o vitimismo. Tipo assim, como eu fui perseguido pelo Bolsonaro, tá? O que, que aconteceu com você, Felipe Neto? Alguém bloqueou suas contas? Eu tive todas as contas bloqueadas mais de uma vez. Tudo porque, nossa, eu falo mal de política e alguém já deletou suas redes sociais eu ainda tô com o meu Twitter original e meu Facebook que eu parei de usar porque é uma porcaria não serve para nada e até agora nada passou três anos a investigação continua sendo empurrada pela barriga mês após mês e nem, nem mais notícia vira E é isso dane-se agora qual foi a censura que esse moleque foi acusado de crimes horríveis o que? De dar manchãozinha do, do Felipe Neto? Não é de levar os, as crianças para a do Felipe Neto. Aí foi pessoas vão ser presas porque te acusaram disso? De você mandar crianças para um fórum de 18 mais. Atacarem aquele fórum Ah, beleza, nossa, ele foi super acusado Tadinho, é aquela vitimismo Acreditem em mim porque eu sou uma vítima do... Eu sou uma vítima Então eu falo que o um jornalista Que é um Pulitzer, que sabe muito mais que você Que é mais velho que você, que é uma minoria Inclusive, né, homossexual E aí, ah, meu Deus Meu Deus, vem o Mano, moleque, o cara é mal velho O Venebaldo é mal gente O Venebaldo o é sinistro, mano Ele diz assim eu também fui alvo desse mesmo tipo de pessoa. Na verdade, muito pior do que você, já que fui sentenciado aqui a 326 anos. Nossa, é, tá bom. Então eu estou mentindo, está no New York Times diz ele, dizendo a mesma coisa. Então o New York Times está me mentindo. Ah, meu Deus do céu. Quando você mente, você pode enganar uma ou duas pessoas, Felipe Neto. Mas você não vai enganar o mundo inteiro. O mundo inteiro vai ver o que aconteceu aqui. E como vocês usaram o manual de instrução de Hitler, achando que estão fazendo isso pelo bem. É o nazismo do bem dessas pessoas. Com campos de concentração do bem. Com pessoas mortas do bem. Pessoas caladas do bem. Censuradas do bem. É tudo pelo bem. Então tá aqui o cara... Coloca a matéria do New York Times para acabar com o subjetivista do Felipe Feto. Sim, o New York Times está mentindo. você é burro, você é muito burro, cara. Não é possível que você acredite nisso. E eu estou acusando eles de estarem mentindo. O artigo está cheio de mal informação e foi projetado por gente liberal que apoia o golpe no Brasil. Tipo assim, mano, o cara não consegue escrever um A objetivo, uma informação que seja objetivo. É porque eu sou otimista então você tem que acreditar em mim. E o artigo é falso porque foi escrito por uma pessoa de uma ideologia que eu não concordo, então só pode ser mentira. Tipo, mano, quantos anos você tem, Felipe Neto? Esse cara pulou algumas etapas da vida que te faz virar... Um adulto, mano. Essa é a realidade. Esses influenciadores digitais devem ser tratados em psiquiatras, velho. E eu tenho certeza que ele é. Uma vez ele disse que toma tarja preta. Talvez aí, certo? Tem alguma explicação. E diz assim: ah, eu não estou competindo para quem foi mais perseguido. Cresça, Glenn. Tipo, mano, foi exatamente o que ele fez aí. É, tipo, eu sou verdadeiro porque eu fui perseguido. E agora, como o cara venceu no super trunfo, agora ele tem que falar que não se trata disso, né? O próprio Verdevaldo responde aqui. Quem trouxe a questão dessa métrica da perseguição foi você. Você começou com isso. Você é um dos maiores youtubers influenciadores porque tem muita gente popular né, te suportando, te dando apoio. Como a Dilma, né, o caso do Moro, do aprisionamento do, do Lula. Agora que o PT está popular, você muda de lado. Então, assim, claro, né, no passado... Os vídeos do próprio Nelipe Feto o condeno. Você deve ter recebido aí várias vezes dele mesmo atacando o PT. E aí, né? simplesmente. Aí ele fala assim, agora você está mentindo. Você é um mentiroso. Seu próprio marido escreveu uma notícia sobre mim no... Time 100, né? numa revista Time que tem os 100 que tem que ser checados, né? E abertamente me falou sobre o ponto de vista, me estudou né? e minha dedicação. Agora você está dizendo, repetindo que o texto fascista fala de mim? Aí ele coloca lá, que eu sou um dos 100 mais influenciadores de 2020. O cara, assim, é um completo psicopata, velho. Triste. Ele acha que a única coisa que importa é a fama que ele tem, certo? Ah... Ai, ai, ai the, ta the talent to know Ele sabe o que você sabe que é popular né aqui, O inglês Ele tava todo falhado, gente Não é minha culpa não, andeto <risos> Enfim, os caras começam um a atacar o outro Perder a liga aqui velho Fala assim, eu sou um, um jornalista Quem você pensa que é, certo? Mas vamos lá Aí o Verdevaldo fala assim Eu vou explicar tudinho Sobre essa acusação aí Do Alexandre de Moraes, certo? E aí nós vemos aqui, primeiro, eu não estou impondo uma visão americana, isso é um absurdo. Milhões de brasileiros concordam com minhas preocupações. O New York Times criticou Moraes duas vezes porque conversaram com especialistas em direito de constituição brasileira que explicaram como esse regime está perigoso. Muito melhor em português, né? Nossa, meu Deus do céu. <risos> Pelo menos o português é melhor, Verdeval, tá? Esquece. Ele diz assim, então, né, que o próprio New York Times conversou com os especialistas em Constituição Brasileira e estão falando que o Alexandre de Moraes quebrou a Constituição. Assim, ninguém precisa ser inteligente para isso. Tá certo? É só você não ser um canalha. Aí ele continua. 2. Minhas objeções a de Moraes vão muito além da liberdade de expressão. São sobre a falta de devido processo. Pela hora em que... Rele... É, que... Tá escrito revelamos, declarou as pessoas culpadas sem explicação, em total sigilo, essas pessoas não foram notificadas, sem oportunidade de contestar as acusações. Então é uma coisa assim de, de terceiro mundo, né? Onde o juiz ele acusa, ele vai lá, condena e persegue a pessoa, sem a pessoa nem ter um jeito de explicar isso. Aí o esquerdista vem e fala, "Ai, ah, é uma visão muito americana, Verdevaldo, aqui no Brasil não precisamos de, disso aí, não? Oh, meu Deus. Acho perigoso. Que um juiz tenha tanto poder, iniciar suas próprias acusações e depois declarar os acusados culpados sem julgamento ou aviso prévio. Que tantos aplaudam a ordem que, que revelamos, que não dá provas, mostra o clima assustador, adoração ao Novo Moro para tudo que faz. Então está colocando aí o Moraes como Novo Moro. O poder específico de Moraes, de ordenar unilateralmente que quem ele quiser seja silenciado, sem processo e em segredo, foi justificado para proteger a eleição. Mas a eleição acabou, e como todos os poderes extremos supostamente temporários, e aí que ele cita o Patriot Act, né? que foi ali do, do, dos Estados Unidos para tentar acabar com o terrorismo, né? do George W. Bush, mas aqui diz assim, ainda está em uso. Então ele entirrou a esquerda, cara sinistro. A Vendevaldo é um cara malvado, velho. Assim, sem vaselina total, acabou com Felipe Neto. Mais uma vez. E eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pela sua ajuda, pelo seu apoio. Tamo junto aí, rumo aos 300 mil seguidores. E até a próxima. Tchau, tchau.